Então, é o seguinte, ontem foi o, o dia do Pokémon, e aí a minha ideia era jogar um Pokémon só pra comemorar o dia mesmo. Acontece que eu perdi. E aí foi muito feio, então hoje eu tô. tô querendo me redimir. Ah, que bom, acabou aquela música de água com a bateria, ia ficar lá na cabeça o dia inteiro. Sou um menino. Meu nome. Ah, esqueci o a.. Tá pra, pra trás? Acho que não. Então vai ficar Marcelo mesmo. Beleza, tô melhor aqui no celular Parece que tá tudo de boa, certo? Pela minha cara que tá daquele jeito, né? rival Peidinho Peidinho É isso aí, peidinho o nome dele ah, O jogo tá a 150% de velocidade, porque não aguentava, cara, o jogo na velocidade normal Ainda mais se demora, tem que ganhar o primeiro ginásio pra ganhar, o sapatinho pra correr Dá pra ser feliz assim, não ah, É, mas não dá nada aqui, só fala pra vir. Professor, Eu deveria ir ali, ir ali embaixo procurar o professor, mas ele tá lá, então já vou subir aqui. Pro o segredo do jogo é esse ignorar o que as pessoas te falam. O segredo da vida também. Beijinho, salvo dele aí, o professor Cavalho. Pokémons iniciais são aleatórios aqui, mas. Não são totalmente aleatórios, são pokémons que evoluem duas vezes. Vamos ver que Eu gosto dele. Ah, isso aqui não é inicial, é o Mudkip, isso aqui. Acho que não é inicial, não me lembro mais. Tô velho. Esse aqui, ele evoluiu duas vezes, eu nem sabia Eu não sei o nome desse pokémon Mudkip ele é, ele é tipo terra, deixa eu pesquisar aqui Mudkip Ele é tipo água E ele evolui pro Marsh tomp E Swampert Swampert ele é terra é, Olha, ele tem uma mega evolução Swampert, eu não sabia não Ele é um inicial, né? Vamos ver ele é inicial da, da geração que vem depois, a é do Sindacril Então eu tenho dois iniciais E eu tenho isso aqui Que que é isso? Não sei Deixa eu ver uma lista de todos os Pokémon de terra. Imagina que ele seja tipo terra então. Ah, Pokémon. al Pokémon. Ground não Earth. Bom, também isso aí, sou burro, Mas né? Isso é burro? Trapinch, é O nome dele. Trapinch. Ele é tipo terra, depois ele evolui pra um. bicho que parece um inseto, velho. Level 45, ele vira um flagon. Provavelmente é o Pokémon mais forte que eu tenho. Que eu teria entre esses três. Ele tem Dig no nível 19. Não, acho que ele vai sobreviver até lá, mas sim, vou pegar ele. Ontem foi não morrer e ele morreu. Sacrifício se acaba, acho que acaba. Sacrifício, tá certinho. Sacrifício, assim ele não morre. Eu sei batalhar, eu tenho 20 anos de batalha. Pokémon. Nossa. Só não lembrava o nome desse bicho aqui. Sacrifício é um nome muito feio, cara, mas melhor que peidinho. Aham, uhum. me dá dinheiro aí Beleza Vamos ver quais pokémons eu posso encontrar aqui Hum Esse é um bom pokémon pra capturar, viu Porque ele é deve ser fácil de capturar E ele evolui ele Evolui rápido Ontem, ó, uh, na primeira Primeiro matinha era um Charizard, cara Não tive nem chance Cheguei na cidadezinha Eu vim aqui no mercado Bom, aqui no comecinho do jogo, ó já decorei tudo, porque eu joguei ontem e eu perdi. o Twitch tive que ver uma propaganda de 30 segundos sobre se maquiar pro Karna. Talvez você precise se maquiar pro Karna. Mas por que, que toca propaganda se eu não ganho dinheiro com isso? Vocês estão ganhando dinheiro em cima da minha audiência, de três pessoas assistindo. Ah, tá todo mundo vendo propaganda? Gente, vocês vão usar de Adblock não? Não é por nada. Eu sei que eu não deveria propagar esse, esse tipo de software. Eu queria muito tênis de corrida, mas só depois que eu ganhar do Adblock. Eu ganhei, eu ganhei Pokébola? Ganhei Pokébola, né? Não prestei atenção, acho que eu ganhei. A partir do momento que eu ganho Pokébola, começa... Começa meu desafio. Se eu perder meu Pokémon, eu tenho que soltar ele. Se eu perder todos os Pokémons, eu pego tem que começar do zero. E primeiro Pokémon que eu encontro em cada rota eu tenho que capturar. Agora, não encontrei ninguém... Aí, vamos ver aqui o que vai ser. Eu tava encontrando um, uma porra de um casulo que não me atacava até agora, que era fácil de capturar, e agora eu vou ter que enfrentar esse aqui que tem ataque super efetivo contra mim. Vamos ver, tem qualquer bola, mas acho que eu não consigo capturar ele não, um, dois, ah, talvez tenha, e aí, acho que eu não vou capturar não, ah, mais duas Pokébolas. mais um ataque eu mato ele, não há nada que eu possa fazer nesse duelo, o cara já me deu dois críticos, cara. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. É. Só na primeira chacoalha duas vezes, o resto abriu tudo direto. Chegamos em The tinha... tinha uma musiquinha do Pokémon que era.. Agora eu vou para E Não, era, era assim. Ah, bosta. Tudo. Lucky Egg, cara, Lucky Egg é muito bom. Deixa eu ver aqui, é. <risos> eu lembro que era muito bom, não lembro o que fazer não. Lucky Egg. 150% de experiência. É isso aí, cara. A vaquinha. Para de me bater, vaquinha. Quero te capturar. Um, dois, três. Ihu! Nome da vaquinha? Debes. Por que a vaca? É uma homenagem, pô. É uma homenagem, menina. Uma homenagem. Por você estar no chat, ela ser uma fêmea, eu coloquei seu nome. Se fosse um macho, eu ia colocar Coringues. Menagem. <risos> Que safada. Nossa. Parece que o meu bicho ficou mais fraco de uma batalha pra outra. Tem que tomar muito cuidado, cara. Porque se o meu bicho morrer, eu não posso curar ele. Hum, é mesmo! Eu vou subir mais um nível com cada e eu vou pegar o próximo Pokémon. Na rota 2, eu acho que a rota de cima. Se eu morrer, eu te mato. Perda da vaquinha. Olha. A minha intenção é não perder nenhum Pokémon, mas ontem... Ontem eu perdi os dois, os três que eu tive, perdi. <risos> e eu não tive nada que eu pudesse fazer. Tipo, tem muito fator sorte envolvido. Eu coloquei uma meta de Follows aí pra ver se incentiva o pessoal a dar Follow. Oh, só tô testando, eu não sei nem se funciona depois que a pessoa dá follow se aumenta um número e se ela tira, o follow se diminui. Nossa, eu esqueci que tinha essa, <risos> essa parte do velhinho. Me ensinei a capturar esse Widow nível 5 aí, que eu não, eu não tô sabendo não. Mas tudo bom, velho, velhinho capturou um Widow. Opa. Rosélia, eu quero O outro pokémon é tipo É, tipo normal Opa, foi, caguei É macho ou é fêmea? É fêmea Coringas, você vai ser fêmea Vamos ver se eu pego Alguém aqui, é, tem que pegar do jeito Olha Outro pokémon que é super efetivo Em mim aqui, vou tentar não matar tá Acho que eu matar. Matei. E morreu. Nossa, meu microfone tá dando sombra na minha cara. Porque ela não sabe do monitor aqui do lado. Genial. Ela adorou que eu nomeei uma vaca. Em homenagem a ela. É ruim de jogar com um jogo de 150% de velocidade aqui. É as musiquinhas perdem todo o ritmo. Mas é melhor que aguentar lentidão, cara. Eu não dei lentidão. Qual é, maluco? Como tá seu time aí? Cris, meu time tá. Tô com um sacrifício que é um Pokémon que eu não lembro o nome, desculpa. Mas ele evolui pro Flygon. Tem a... Uma... Miltane? Eu não sei o nome de ninguém. Eu sei que isso aqui é uma Rosélia. Trapinch. Trapinch. Sei lá como você fala. É Firehead. É Firehead, só que ele é Nuzlocke. E é randomizado. É tudo randomizado. Os encontros, os, os treinadores que frente, é tudo randomizado. Esse tripé sem mic... Então, é o tripé tem um microfone de lapela. É muito pequenininho aí, não parece. <risos> Mas tem um microfone, sim. Eu gastei incríveis, um dólar, em dois microfones desse aqui, de latela da China, na época que valia a pena comprar coisa da China. Funciona até hoje, faz um ano já, cara. Incrível, coisas da China são melhores que as coisas do Brasil. Cara, eu tô muito tempo sem jogar Pokémon, velho. Tirando ontem, ontem eu joguei também, eu perdi, passei vergonha, meu microfone não tava nem funcionando. Eu não lembro o nome de ninguém, nenhum Pokémon, não lembro o tipo de nenhum Pokémon, não lembro que tipo é efetivo contra que tipo. Errou? Como assim, errou? Ah, bolinha aqui não consegue se mexer, é o tamanho do braço do negócio, cara. Vamos que você errou um ataque nele. Ah, oh, me aplaudiu. Obrigado. Eu acho que eu consigo matar em uma só. Vamos tentar? Se eu matar em uma só eu perco vida da poison? Vamos ver. Ih, não matei em uma só. Eu uso poção depois da batalha. Eita porra. Tô correndo riscos com o melhor Pokémon. Não. Tô achando que Bite é mais forte, cara. Eu posso pesquisar isso aqui. Vamos ver. Luz da minha cara. Ah! Muita luz. É Fente, o nome do ataque? Tá -tá? Tem 60, enquanto o tem 60 também. Os dois são físicos, estão a mesma coisa. Que bicho feio, cara. Não lembrava desse Pokémon, não. Vamos ver que ataques é que ele aprende, então. Nível 11, Milk Drink. <risos> Adoro esses ataques, cara. Milk Drink. Beber leite. Ok. Tem chance de morrer? Não. <risos> Eu fiquei levemente assustado com porra de um Latios na minha tela. Ai meu Deus do céu, para de ficar paralisada, menina. Vamos pegar o Quaringes aqui. O lá, deve conseguir matar. Hum, esqueci que ele só tem Absorb. <risos> Ai meu Deus do céu. Não dá pra ficar brincando nesse jogo não, cara. Você perde qualquer mão mesmo. Eu vou tentar salvar também, que eu não salvei ainda. Também não dá pra brincar com isso. O que eu posso fazer também de só de sacanagem é aumentar mais ainda a velocidade de emulador aqui. Mas aí também acho que é... Não precisa tanto assim. Mas eu vou fazer. Não precisa mais, eu vou fazer. Vídeo no YouTube, velho. Eu não vejo em velocidade normal nunca. A não ser que seja música, alguma coisa assim. Eu sempre coloco um 2x ou 1,75 quando for inglês. Vai ficar muito difícil entender. Aí. Bora, bora enfrentar o ginásio porque não dá pra ficar treinando pra sempre, não. Ele tem dois Pokémons. Se quiser voo. <risos> Diminuir minha defesa, perigoso. Loudred. Isso é água, não é não? Errou! Não sei, eu acho que é, então vou trocar. Não vou pesquisar não. Vai ser na, no conhecimento, na garra. Ixi, não é não. <risos> Errei, mas acho que dá certo mesmo assim. Não, não dá não. Acho que é normal. Tá, eu vou voltar atrás na terceira que eu fiz. Fiquei com leve medo viu, essa batalha no coração deu uma, deu uma batida um pouco mais forte. Chief Brock. Isso aqui é normal né. Caramba o bicho dele tá forte hein, olha isso, tá seis níveis abaixo de mim, tirou mais a metade da minha vida. Quase metade. A tá, porra entrou no lugar do, do famoso Onix. Nossa foi crítico super efetivo, Stab só tirou isso. Outro crítico. Ganhei o tá com aquela roupinha nova dele. Vou curar meu Pokémon e. Acho que eu vou descer pra pegar o. Pra enfrentar o rival, hein? Ah, aproveitar e pegar o tênis de corrida aqui, aqui. Give me. Tá no tênis corrida finalmente. yay! Esse jogo aqui eles não te dão aquela bola isso quando você compra 10. Que crime. Venha, venha até mim. Rival. Ainda bem que eu esperei até agora pra lutar com esse bicho é muito forte, cara. Agora eu tô com o dobro do, do nível dele, né? Mas, tipo, se eu tivesse enfrentado na hora que eu tava aqui, eu ia perder, com certeza. Beleza. Rangerim, partiu. Próximo encontro daqui a pouquinho. Sai ah, de main pra mim. Nível 5. Não pode sair, como assim, cara? Como assim não posso sair? Tem que matar ele. Nossa, que perigo, hein? Imagina se eu fosse um nível um pouquinho menor, não pudesse sair. Não sabia que tinha essa possibilidade não, cara. Golping, parece que é a terceira vez que eu já vi esse cara nesse jogo. Ah, como errou, cara? De novo, segunda vez que erra o um ataque nessa coisinha aqui. O bicho mais se mexe direito. Como que erra um ataque nele? We hope to see you again. Ei, enfermeira, joia. Isso é muito side, cara. Quer ver nos Pokémon machucados. Vamos ver o que vai ter aqui de bom. Uh! Vou paralisar rapidinho. Tirou mais do que eu planejado. Não posso atacar de novo, não. Eu quero muito esse olhar aqui, cara. Pokémon muito da hora. Tanto ele quanto o Electabuzz. Aí. Mais fácil do que esperado. Vamos usar o nome de Chris. Eu tava postando aí no chat. Olha é Aerodactyl. Aerodactyl é forte pra cacete. Olha isso, cara. Caramba, não tem nada. Pra... Não tem nada pra ele, cara. Olha. Que.. Caramba, esse a Back tá muito forte, cara. Tomara que eu cature um. A habilidade dele é muito boa. Caverna aqui tem mais um. Tem mais um encontro. Vou salvar. Vou preparar que eu faço um encontro. 13. Dá pra dar, tá dá.